O bacana dessa calça é que a gente brincou com as cores e acreditem, é o mesmo tecido. Este tecido aqui é um crepe carolina do saia de saia e ele é dupla face, então dá pra gente usar dos dois lados o tecido. Então de um lado é esse coral e do outro lado é este creme. Eu também fiz a blusinha pra combinar e fiz o mesmo esquema, tá vendo? Usei os dois lados do tecido, olha que bacana. Este aviamento aqui do lado também é do Saia de Saia e ele é todo em pérolas e nesse vídeo eu ensino vocês como costurar este tipo de aviamento na peça, né? Porque tem essas pérolas aqui. Essa calça é muito simples de fazer e olha que linda que ela fica, fica com um caimento perfeito. Eu vou deixar todos os dados do Saia de Saia aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este tecido,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 Vocês vão ver aqui, eu estou usando esse crepe, que ele é dupla face, né? Então, vocês vão ver que vai ter algumas partes que eu vou cortar do outro lado pra brincar mesmo com a cor do tecido. Então, vai ter algumas partes que eu vou cortar do outro lado, que ele é um beige, fica super bacana a composição de cores dele, tá bom? Então, é só ir colocando o molde e cortando. Bom, pessoal, então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar a nossa calça. Nós vamos pegar aqui a primeira parte das costas, vamos pegar aqui o bolso, tá vendo que, como eu disse, eu estou brincando com as cores, né? Então, eu passei carbono aqui na marcação do meu bolso, vou marcar aqui, como eu já ensinei vocês a fazerem, pra encaixar esse bolso do lado certo aqui, tá? Tá? Todo o processo que eu fizer desse lado, vocês fazem com o outro lado, tá? A gente vai montar só uma perna aqui. E aí vocês repetem o processo. Ó, eu faço isso deste lado. Eu venho aqui com o meu bolso. Ah, lembrando que o bolso, o que eu fiz? Virei todas as beiradinhas pra dentro e passei uma costura retinha na máquina. Venho aqui, olha, encaixo ele. E vou alfinetar aqui pra me passar uma costura pregando novamente, pregando o meu bolso, né? Aqui. Pode tirar aqui agora a marcação. Certo? Então, a gente vai a máquina reta agora. E a gente vai passar uma costura aqui, olha, bem na beiradinha pregando todo o bolso aqui na calça, tá? O que, que a gente já vai fazer também? Vamos pegar aqui a parte da frente da nossa calça. E vamos colocar também o bolso. Então, você vai colocar aqui, olha, chanfradinho com chanfradinho. Vai passar uma costura. Aí, ele vai virar aqui pra dentro. Vai pegar aqui. O fundo do seu bolso, aqui o fundo do bolso, e vai passar uma costura também, olha, fechando o bolso. Vai ficar desta forma daí, certo? Ó. Aí, você vem aqui, passa uma costura, olha, fechando o seu bolso, tá certo? Então, depois que a gente pregou os bolsos, já vai tá feito aqui, né? Já, já vamos ter pregado a frente. E vamos ter pregado o bolso das costas, nós vamos vir aqui, vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vamos passar uma costura somente pela lateral ali, fechando a nossa calça, pra gente poder colocar o acabamento aqui que a gente vai pôr, ok? Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Pessoal, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, a calça tá montadinha e tá aberta ainda, porque agora a gente vai colocar esse galão. Aqui na parte do bolso, eu coloquei esses rebites, também coloquei antes de fechar a calça, tá? Pra colocar esse galão aqui, eu recebo muitas perguntas de como utilizar esses galões que já vem com pérolas. Essas pérolas, elas são, umas, ó, presas aqui como se fosse rebite. Então, não são costuradas. Então eu vou pegar aqui uma parte do galão onde não tem pérola, vou posicionar aqui em cima assim, olha, e vou usar o pezinho de zíper, o de zíper comum mesmo para costurar. Aí você vai colocar o pezinho de zíper e vai costurar só aqui, olha, nas duas beiradinhas. É muito simples, não tem du... não tem não tem mistério nenhum para costurar esses galões com pérola. Mas, se mesmo assim você ficar com medo de costurar ou quiser outra opção, você pode costurar na mão também. É outra opção que eu dou pra vocês. Eu prefiro costurar na máquina, eu acho o processo bem mais rápido. E é só colocar o pezinho de zíper, meninas. Vocês vão ver que eu vou costurar com o pezinho de zíper, costura tranquilo, tá bom? Então, agora a gente vai pra máquina costurar este galão aqui. Depois que eu costurar o galão, eu já vou vir aqui, já vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou fechar aqui a entreperna. Da minha calça. Eu vou repetir o processo com as duas pernas, ok? Então agora a gente vai para a máquina. Fechei aqui as duas pernas, agora a gente já vai montar a calça, você vai introduzir, ó, você vai deixar uma perna do lado do direito e a outra do lado do avesso, você vai colocar aqui a que está do lado do direito, dentro da que está do avesso, pra ficar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e fechar o cavalo. É só você passar uma costura reta na máquina, fechando o seu cavalo de fora a fora, eu nem vou mostrar, porque meninas, é só passar uma costurinha. Aí, a parte da calça já vai estar praticamente finalizada. Se você quiser fazer a barra, já pode fazer, tá? Então, eu vou passar a costurinha e já volto. Aqui, então, o resultado final da calça. O que que eu fiz? Olha, eu cortei um cos no tamanho total da cintura da calça. Ele tá franzidinho assim, porque eu coloquei um elástico dentro dele no tamanho da minha cintura. Então, ele franziu, porque a minha cintura, ela é menor... Do que a, essa parte aqui da minha calça, tá vendo? Então, este tecido ele tem elastano e, como eu cortei um pouco maior, passa no quadril tranquilo, tá? E até porque o zíper teria que colocar aqui... Não, poderia até colocar aqui na frente o zíper, né? Mas eu preferi fazer sem zíper porque eu sei que muitos de vocês têm dúvidas de como colocar o zíper e acabam não fazendo quando vê que a peça tem zíper. Então, essa peça ficou super elegante. Meninas, eu amei essa calça. E nem é o modelo da calça em si. É o tecido que deixa ela com esse caimento maravilhoso. Ficou uma calça de alfaiataria, tá vendo? Preguei aqui. Ó, quando eu costuro, eu costuro aqui essa parte junto pra, pra fazer o acabamento. Por isso que é importante pegar uma parte que não tenha pérola... Opa, não tá mostrando. Uma parte que não tenha pérola pra você passar a costura. E aí, eu coloquei aqui o ilhós, olha, e passei uma fita um pouco mais grossa do mesmo tecido. Então, eu fui brincando com o mesmo tecido... Porque ele é dupla face, tá vendo? Então, eu usei tudo o mesmo tecido. Nas costas, o bolso de outra cor, mas é tudo o mesmo tecido, é bacana desse tecido isso. Então, o cos, eu, eu nem mostrei, gente, é muito simples esse cos. É o cos que eu faço em todas as calças aqui com vocês, praticamente. É uma tira reta no tamanho que ficou. Você, vai, você pega a fita métrica, tira a medida total aqui da circunferência da sua calça. Corta uma tira reta no tamanho certinho que tá dando a calça... E com a largura que você preferir, tá? A largura é a critério. Este eu já tenho um vídeo ensinando como colocar aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser saber como coloca. Você vai pegar depois o cos e vai colocar aqui. Antes de fechar o seu cos, você vai pegar, vai, pegar, vai medir a sua cintura, aonde a calça vai ficar no seu corpo, né? Você vai tirar a medida com a fita métrica. O tamanho que deu, você vai cortar um elástico... Enfia dentro do cos antes de costurar e passa uma costura. Olha só, passei uma costura na overlock mesmo, tá vendo, ó? Nem passei máquina reta. Você pode passar na máquina reta com o um ponto zigue-zague ou pode passar na overlock mesmo. Então, tá aqui ah, o resultado final da calça. Que calça maravilhosa! Meu marido nem gosta dessas calças mais pantalona, mas quando ele viu eu com a calça, ele falou, nossa, como você está elegante, pra vocês terem noção. Ele acha feio e ele achou bonita essa calça. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O molde dessa calça vai estar disponível no site do 36 ao 56, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. E eu espero vocês, então, no próximo projeto.